Como é que é a malta do aço? Estamos aqui de volta com o meu, olha o Ivo. Estavas aqui a mijala? Não, estou a preparar as coisas. Estás a preparar as coisas? Olha, no último episódio o motor estava na bancada, agora já está aqui. A malta trabalha a fundo. É capaz, é pá, não me recordo sinceramente. <risos> <risos> yeah, porque a, a, a malta que vê os vídeos passa muito, meio dos dias, mas a gente aqui passa muito, muito, tempo. Muito, tempo. muito tempo. Muito tempo. Olha, já montaste isto tudo no sítio? Já está a trabalhar? Está a, tipo xuxa? Já trabalha. Uh stressings? Deu algum stressing Que chatices? Ah, já deu aí, ah, deixa-me lembrar uh, depois de pôrmos a funcionar ainda teve a deitar algum fuma, alguma fumaça até... Pois, e Agora já tem tá muito contando... óleo ainda? Agora já não tem quase nada, já não deita quase é, temos... quando a trabalhar e... Sim, vocês lembram se que o problema dele era a passagem do óleo e então a linha está cheia de óleo é, estar... realmente o catalisador, catalisador. está bem cercado Ok, olha, hum, a malta já sei que me vai perguntar para adaptar isto aqui é, é difícil, mais ou menos difícil, ah, ou faz-se bem? Pá, okay. No teu caso, até foste tu que arranjaste, era necessário uns parafusos que não vinham. Sim, mais longos. Uh, há aqui umas alterações aqui na borboleta. Pá, uh, é de resgate, tivemos que fazer um furo para, para apertar diretamente no coletor e foi adaptar aqui o sensor de, de pressão. Pois, que sensor aqui... é no tubo original? Ah, e aí é socado de, de manga. Ok, Demos ouvi-lo abolir? Se a ouvi a abrir? pegar. Ah, se eu pegar? Não me digas que vem para aqui de empolgão! de Vai lá, vai Assim está bem! Olha, e já roda? E já roda! Já andaste com ele? Roda bem? Epá, rodar uh, bem roda, só que ficou uma roda bloqueada, ainda está tanto tempo parado, uh, daí trazei um material novo agora, que eu que um para se conectar para voltar. Pois é, o homem ligou-me a dizer que uma, era a roda para trás, esquerda, certo? Que estava bloqueada, então aproveitámos, mandámos vir tudo, travagem para a frente, travagem para trás e se vocês já viram no vídeo que eu vos mostrei há dias, é este packzinho todo aqui, que é o que vamos fazer hoje, uma frente. Vamos ver porque é que ela estava bloqueada e vamos meter a travagem nova. Vai ter algum stress na roda de trás, pá, já, vejo, já mandaste vir este material todo é pá, para não corrermos riscos. Como o carro teve bastante tempo parado e tem alguma ferrugem ali na parte da travagem. Monta-se tudo novo. Vale mais logo Vou fazer alguma vez. Então para o episódio 2, ainda não o leve, vamos montar a travagem, é isso? Ainda não levas. Ainda falta aí umas coisinhas, já não sei ao que o que é. Ainda está em testes? Falta é, para alguma coisa, falta aí umas coisinhas. Falta acabamentos, digamos assim, mas trabalhar... Trabalhar, trabalha... E vamos já e, então, sim, está travado também trava. Também trava, e trava demais, neste caso trava demais. Então pronto, olha, para o vídeo de hoje, travagens é assim, bora lá. Yuri, Yuri, a referência das peças a escolha tudo ao lado, não é? Havia duas hipóteses Havia... ou oh, bem ou mal Eu escolhi mais uma vez a mal Conta-me tudo Esse clube não é, não é preparado para o anel do ABS Não é, pá, é para a ABS isso... Tinha que ter isso, certo? Que ter isso esse... falta aqui Exato. Pronto E agora, a solução Achas que esses estão maus? Troco? Pá, mont... É sim. Não sei se consegues apanhar aí Mas eles não têm caldo nenhum Estão bons, ok Tem aqui um risquinho não é nada de grave, das duas uma, coloca-se o carro roxo, mete-se aqui os rolamentos novos Sim e o kit maxilas, Sim, então... Sim, a bem dizer, montar o rolamento aí e a maxila aí fica bom mesmo, isto é, era é. mais, digamos Porque andará muitos clubes, às vezes está no estado deste Pois, não, isto era mais, digamos, caprichos, mas isto também tinha sempre pintado, pintar por pintar, pintamos Sim, este, este, não é? Sim, este como vem, se não pintares com o passar do tempo vai ficar fica, todo forjento, fica não tem proteção nenhuma Ok, no ferro. então montamos tudo de novo nesse e pintamos esse. O que é que achas? Assim a, a probabilidade de ir o para casa é elevada. <risos> não, não vou nele. Não, estava há um bocado não ia, agora já, já vai. Pronto, então olha, malta, no outro vídeo eu agora vou fazer a correção. Portanto, quando vocês forem ao outro vídeo, já vai estar o link certo disto. Mas se precisarem, olha, este era para 100 ABS e a gente. e este é que é para o ABS. Agora vamos fazer a troca. Montamos tudo de novo aí. E eu, pronto, faço a devolução deste, acabamos por não, não usar, pode ser? Pode. Vale, vale, siga para <risos> mim. A situação que aqui os homens hoje são dois, estão-me aqui a lixar a vida, enquanto um está a trabalhar aqui à frente, o outro está a trabalhar aqui atrás. Resumindo, eu ando aqui a fazer takes à frente e atrás, à frente e atrás, que estes gajos estão com uma pedalada hoje, estão mesmo a zenir. Mas olha, aqui atrás, uma frente, já está montado tudo aqui atrás? Tem tá, já está. pronto, vocês nem me deixam respirar. Pronto, o que é que me deixaste aqui? Foi os bombitos, foi as cenas e coisas. Está certo? Vou tudo novo. Eu vou tudo de novo, basicamente eu vou tudo de novo. E aqui? Já temos uma... Olha lá, eu nem devia pintares esta merda, meu é assim? tem que ser falta de responder. nem vi pintar, ponto. olha já está pintadinho hoje é sexta só Pois é, hoje é, sexta é sempre o fundo eu vou dar uma fundo. pastilha, pinturazinha da bababuia eia, assim é que é, qualidade uma frente e agora deixa eu ver o que, é que ele está aqui a fazer deste lado que isto vocês estão com uma elevada isto a seguir ao café é logo outra coisa está a sair ou não? Tá. está, é está também está com muito mau aspecto, não vou lá Estava agarrado isto ou isto? Estava bom? Está tudo agarrado. Também está agarrado. Rosita, afinal era os dois, não era só um. Aquele também ah. está ali o agarrado. Aquela estava. E aquele também? Ele está a dizer que também está? Mas aquela estava agarrada, porque a não é de Pronto, vamos seguir, vamos seguir. <música> Acho que está, está pronto, está pronto, amiga Rosa? Travagem à frente, travagem atrás, coisa? Já o estás a pôr na, na rua? Aí o carro está todo sujo, meu. Estive aqui a lavá-lo em tempos há, há, um, há, um ano. há um ano. Já tem o símbolozinho à frente. Já estive a pôr aqui o símbolozinho atrás. Já tem logo outra espécie. Assim que o símbolozinho tem logo espeta. Lá. posso dar uma volta? Vai, lá, vai, lá. vai vai vamos dar a primeira voltinha assim, tem... Tem olha tem luz do ABS acesa normal já tinha, um outro já tinha. <risos> então vamos lá ver Malta do Aço, vamos dar a primeira voltinha no Corsa devagarinho por duas razões o motor foi fechadinho agora temos que fazer aquela rodagenzinha e os travões foram mexidos agora não temos travão como deve ser até isto fazer uns quilómetros, a luz do ABS está acesa, olha apagou, a luz do ABS estava acesa, mas já apagou, está, temos estamos, isso, está na primeira volta tem tão nervoso, tentou nervoso, está a travar, pronto, dei só assim um cheirinho, está a travar, e a primeira voltinha no coração, após a reparação, até a rima, após a reparação do motor, Bem, eu tinha vontade de lhe dar assim um primeirão já assim para ver o que é que a Mantezel e o que é que o X16XE tem para nos oferecer, mas não pode, não pode. Temos que andar devagarinho, duas mil rotações, quinta, aí vai ela a primeira voltinha. Está a travar, está a travar, está a travar. Diz que isto tem. Oi, posso ir? Posso ir? Está ah, bom Olha, está certinho! Certinho A andar aqui mesmo à maneira Coisa-se suavezinho Direçãozinha levezinha Não Lembrando É a primeira vez que eu estou assim a andar Como deve ser neste carro hein? Até estou tô... Até tô orgulhoso Até estou orgulhoso Tinta para fazer qualquer rotação e está ele, 1500, 2000 deixa lá fechar os vidros, estou com vidros abertos, a ver se isto é um carro silencioso Fechei este vidro E agora este Assim, vidrinho fechado Silenciozinho Silenciozinho, claro que está até é fixe Aqui como gente grande, Bem, malta. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Foi um vídeo a mostrar que o coração já trabalha, a montar a travagem à frente e atrás. Tivemos aquele porcalço do ainda na, na referência, não é a primeira vez nem vai ser a última e a primeira impressãozinha ao carro a andar. Vou, foi só uma voltinha rápida, só para ver como é que está a travagem, como é que está o carro a circular. Agora vou devolvê-lo aos homens da HR, que eles ainda têm aqui coisinhas para fazer, coisinhas para ajustar, coisinhas para afinar. E vamos aos poucos, ainda não é desta que a gente o leva, mas não há de faltar muito, não há de faltar muito. Para a gente levar para fazer a rodagem e para lhe dar os primeiros apertos. Bem malta, fiquem bem. Na descrição vou deixar as minhas redes sociais, as plataformas de apoio. Tudo o que vocês precisam de saber, vou deixar também meu link da HR Garage, tudo o que precisam de saber do meu canal, etc, está tudo na descrição. Subscrevam, partirem e um ganda gás! E agora nisto eu não posso dar um ganda gás, meu. Eu era já um primeirão, rapaz, <risos> era já um primeirão, assim, daquela cidade, que são um são 3.500. 3.500, não vou dar, não vou dar, não vou estragar Vai, fiquem bem, um grande abraço E um grande gás